A graça e o amor se resumem em dois madeiros cruzados, em três cravos cravados e um peito vazado. Onde Deus tão calado vendo o Filho humilhado, teve seu coração transpassado, seu amor espalhado. E a graça e a cruz se fundem em um só, é Jesus. Onde a cruz que foi trevas é para mim hoje luz. Nela morrem os meus pecados, Nela nasce Jesus Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo Hoje muitos estão comemorando uma deturpada, uma anacrônica Data em relação do que ela seria na realidade ou do que ela é na realidade Ou seja, hoje é comemorado o domingo de Páscoa Por que, que eu digo que é anacrônico? Por que, que eu digo que é um tanto deturpado? Porque, infelizmente, a Páscoa hoje é aludida a ovos de coelho. É meio incongruente isso. Como também é aludido a chocolate. São coisas que eu chego a dizer que são insólitas. insólitas que fogem totalmente do que seria realmente a graça. Nós encontramos esse texto no livro... De êxodo, quando o povo estava prestes a sair, a encontrar o seu êxito, o seu êxodo, o seu êxodo, está uhum. difícil hoje. Mas a grande realidade é que, pouco antes da morte dos primogênitos, a praga dos primogênitos, tido como a praga dos primogênitos, Moisés, orientado por Deus, leva o seu povo a participar de uma Páscoa com pães, asmos, ervas, amargas, enfim, onde seria sacrificado um cordeiro. E esse cordeiro simboliza, simboliza ou simbolizaria, apontaria para o que foi feito na Cruz do Calvário, como no poema que eu citei acima. Moisés estava apontando que haveria um cordeiro puro e sem mácula que seria imaculado, que seria imolado como expiação dos nossos pecados. E esse cordeiro não tinha que ter uma mácula sequer. Enfim, Jesus Cristo quando veio, é como diz o próprio João Batista, quando estava próximo a batizá-lo, e disse uma emblemática enfática frase dizendo, Eis o cordeiro que tira os pecados do mundo. Com profundo esta mensagem, com profundo o que foi feito. E eu oro a Deus dia e noite clamando para que a graça irresistível, imerecida, alcance os meus familiares. Quantos deles estão cegos? Quantos deles estão afundados até mesmo num conceito de religiosidade e talvez estejam até comendo um ovo de Páscoa de chocolate e não entendem direito, ou se entendem, não conseguem abrir os olhos espirituais para entender o que foi feito por Jesus Cristo. Quando eu pego o livro de Romanos, eu fico profundamente impactado. Aí, ao invés de fazer uma alusão de Páscoa com ovos, com coelhos, enfim, com tantas outras disparidades... Eu faço uma alusão da Páscoa com a graça irresistível que foi que nos alcançou, que me alcançou. Como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, que diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nenhum de nós, não vem dos meus esforços para que eu possa me gloriar. E no início desse capítulo diz claramente que nós estávamos mortos em nossos delitos, ou seja, escravos do pecado. E não adianta dizer que somos um pobre coitados, cegos, e quantos não pensam dessa forma? Quantos não acham que Jesus está miseravelmente implorando para que venhamos a dar um lugar em nosso coração para Ele? Quando eu acredito profundamente que eu, como qualquer outro, nós não passamos de pessoas podres, pobres e miseráveis, ao que tange essa graça irresistível, ao que foi feito na cruz. Basta entender que no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz o apóstolo Paulo que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, e se era assim naquela época, não é diferente na atual conjuntura. E também no capítulo 3, do mesmo livro de Romanos, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E no capítulo 6 diz que todos pecaram porquanto instituídos da glória de Deus estão Mas veio a nós o dom gratuito, a vida eterna, pela volta a repetir, pela graça irresistível Não sou contra que se coma um chocolate na Páscoa Mas nossos pais devem acima de tudo, principalmente aqueles que conhecem a verdade Ou que pelo menos está num núcleo que se prega a verdade porque infelizmente quantos que se dizem crentes também não se tornaram meros abstratos religiosos. Não adoro os ídolos, não fazem ainda ontem ou antes de ontem, não sei mais ao certo qual dia. Me entristeceu o coração uma procissão em que várias pessoas cantavam cânticos é, melancólicos e uma imagem ia na frente. Era uma imagem de um Jesus Cristo, enfim... O que seria análogo, o que representaria o Jesus Aí Até então, muitos dizem que isso não passa de uma lembrança Mas que lembrança é essa que tanto se prostram, se prostram diante de uma imagem inerte Derramam densas lágrimas, mas o coração continua gelado E mortos vão na escuridão Por isso é que eu falei que quantos dos meus familiares Não vão atrás desses cortejos fúnebres e eu imploro a Deus que a graça irresistível os alcance. Porque se dependesse da minha boa vontade, e acreditem ou não. Se dependesse da boa vontade do ser humano, jamais alguém queria ou faria alguma coisa em direção a Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não se manifestasse através da sua graça irresistível. Não tivesse nos escolhido desde a fundação do mundo, do mundo é o que nós encontramos no livro também que nós encontramos no mesmo livro de Romanos. Por isso é que eu fiz essa analogia comparando Romanos à Páscoa. Porque em Romanos, no capítulo logo no capítulo 8, já no capítulo 8, nós encontramos algo tão profundo, que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o espírito de Deus. Mas para que isso aconteça é necessário que nós estejamos cientes da graça que nos foi dada. E algo também que é profundo para concluir, já que eu falei do livro de Romanos, e já que eu disse que estou fazendo uma analogia em que se compara a graça e a páscoa para mim que andam lado a lado. E um texto muito profundo, que encontra-se no capítulo 28 do versículo 8, do livro de Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que antes o conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que esta Páscoa, ou graça como queira, alcance os meus familiares. E a tantos que esse mesmo Deus maravilhoso, como está testificado aqui, predestinou, chamou e também justificou. Que seja assim com meus familiares, e que seja assim com seus familiares. Bendito seja o teu nome, Feliz Páscoa, com chocolate, mas acima de tudo, com o sangue derramado na cruz de Jesus.